que eu é um incentivo, vai botar o egg e que passa por cima em qualquer batalha. É, em qualquer uh. batalha, mas acho que não aguenta, porque sua uma metralha. Mas minha rima P90, você não entendeu? Agora aqui eu já brinco, minha rima P90, você metade, a sua é P45. Uh. Talvez porque que vale, o meu metade vale todo o seu freestyle. Uh. 45 e 90, esse é o tormento, não conta Mas só que antes que aprendesse num é No segundo tempo eu sou verdadeiro Sem segundo e sem terceiro tempo eu matei no primeiro No primeiro round? Não. Com rima decorada que não é underground okay. Sério mesmo mano, você aqui não pia Pintei de vermelho, pintou, pintei de azul, você me copia Pois é vermelho e é azul Como é que eu copio? Vai tomar no cu oh. Só foi Detroit, agora eu mando se fuder Era pra você ser o Sonic, oh. mas esqueceu de cor oh. Vai 3, 2, 3, 1. O sonico. O sonico. O sonico? Sério? é o Sonic, é Porque como que fala Por isso cê não um prosa uh -huh. Até porque, meu mano, fundo um não é cor-de-rosa Você é o Tigari, eu é Penelo Penélope charmosa oh! <risos> yeah. yeah. yeah. uh. Não, não, você não é Penelo Penélope charmosa Vendo você na minha frente, você é a Penélope horrorosa <risos> <risos> é A rima é improvisada, o Sonic corre o meu maltrata.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 Rima sério, senão você vai voltar pra sua casa no pó. Ou eu vou pegar uma pai e mandar pro cemitério. Faz o trabalho que eu tô comendo ferrar. Faz eu trabalho rimar no assunto sério. Até porque eu sou tato reto na veia. E hip hop, esse é o máximo ah, ideia. É. Você quer que eu rime sério? Então te prepara que você vai tomar. Direi de... faz uma volta. Oh, oh, oh. A, cala. a pergunta é que não quer aquela ajuda, aquele nazista estava aqui, a sua militância foi só na sua fala? Não, porque eu não tô militando, eu não tô fazendo o que eu não consigo ser, esse papel é você que tá fazendo, eu mandando uma hora pra você aprender, tá ligado? Que agora você se perde, e agora você já vai se fuder, eu não faço que eu não sou, você fala que é todo mundo, quando a rotina dá um pontinho pra você. Como assim? Eu não entendo sua rima, o do que você trabalha na hipocrisia, o sábio que é a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 Na putaria. Well, ah, eu não, ah, não tô te entendendo, eu isso, tchau, tchau, eu vou te matar. Aê, aê, aê, aê. Que engraçado, não tem problema, deixa que até eu já vou te amassar. Ele tá falando tão mal da putaria, mas deixa que no bicho, sua cabeça eu vou arrancar. Eu só vou te ficar uma parada, prata. Você não entendeu agora, rimando no dia voz. Você só pode ser um branco e ganhar cultura, mas isso não vai fazer você ter um preto igual nós. Problema, se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar isso aí não me define Então tá ligado que agora A plateia vai te deixar na voz Aí meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago extra pra nós Você vai perder Já falei que eu sou capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô em entretenimento, eu tô cumprindo minha função Você é MC, é minha profissão E tá na minha carteira de tecnologia Fala, a rede é feche Hoje o outro tá fudido pra você Mas me O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheu Se sentam gostando é só você se concorrer Por que você está cercando os aliados? Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou você e perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jeito eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o oh, meu gente é igual do homem vai no Depois que cê junta aparece o meme da bola caindo lá na Vila do Chaves. Vou lá Na Vila do Chaves matar o chaveado, cê não entendeu porque você é meu inimigo. Mas a parte perto de igual o Alexandre e e no final de tudo o Tite tá muito contigo. Ai, não, não, não. Cê não entendeu, cê tentou bater de cavadinha. Mas a sua rima não foi nova, e a sua copa, quem tá cavando aqui é a minha. Dizer o tipo de jogador